amor e trovão é tão ruim quanto estão dizendo o que nós achamos do filme é isso que a gente vai falar nesse vídeo e se você ainda não assistiu o filme fica tranquilo que a gente não vai dar spoiler nenhum pode assistir sossegado de boa e se você quiser a gente também vai fazer um vídeo com spoiler então se você já assistiu o filme e se você não liga você pode ir ver o um outro vídeo então, começando pelo contextualizando onde se passa o filme, o filme se passa depois das últimas produções da Marvel. O filme vai retratar ali a história do Carniceiro dos Deuses, que se trata de Gore. Gore, ele por né, não não ser correspondido pelos deuses, acaba tendo como objetivo de vida matar todos eles. E é isso que nós vamos ver aqui nesse filme. Uhum. Começando então a nossa crítica pela direção. Taika Waititi, ele é excelente na direção do filme. Ele consegue tratar comédia de um jeito muito interessante, que a gente já acabou vendo em Thor Ragnarok. Se você não conhece o diretor, você pode ver, por exemplo, Jojo Rabbit, onde ele faz um filme de comédia que se passa uhum. na Alemanha nazista. Algo que é completamente desconexo uma coisa da outra, mas acaba dando certo. E já falando de humor, o que volta aí a lembrar um pouco, o Thor Ragnarok, que algumas pessoas na internet até titularam esse filme de Thor Ragnarok 2. Sim, lembra muito um pouco do humor do Thor, só que mais bem balanceado. O Thor ali 2, ele tentou trazer muito humor, só que não conseguiu trazer direito. Esse não, ele tem um toque de humor, é, tem um toque de drama, que a gente vai falar ali mais pra frente, então ele conseguiu balancear bem, né? E o que encaixou com esse balanceamento é a Trilha Sonora. Sim. A Trilha Sonora, ela traz aí clássicos do rock, principalmente do Guns N' Roses, e acaba que ganha muito você pela nostalgia. A comédia, ela realmente é balanceada, mas para quem conhece os quadrinhos, não vai acabar não gostando muito, porque o Thor mesmo, ele não é aquela comédia que a gente vê no CM. Porém, com a trilha sonora, tudo fica melhor. Inclusive, as cenas de ação uhum. ficam ainda mais iradas, com direito a uma cena épica num solo de guitarra muito genial. E como a gente estava tá falando de trilha sonora ainda, a gente tem o Michael, eu sempre esqueço o nome, Diatino. Diatino, na trilha sonora, o que os momentos de drama acabam ali apegando, deixando tudo mais sentimental, que ele já vem fazendo na Disney. Não só na Disney, acho que ele tem outros, eu não sei se ele tem outras. Ele fora tem fora outros trabalhos fora da Disney, mas se você não conhece por nome, Michael Giacchino fez, por exemplo, a trilha sonora de Homem-Aranha, esses da Marvel, hum. e fez de é, é, Up, Altas Aventuras, aquela trilha hum. que te faz chorar todo começo de filme, é do Michael Giacchino. Então você pode, tranquilo... Que você vai ser emocionado na, na, nessas horas mais tristes. E a drama, a parte do drama, é algo que realmente pega, né? Mesmo que não tenha muitas partes de drama, sim, tem partes isoladas do filme, né? Que se você vai assistir, você vai entender porque partes isoladas ela traz um, um drama bem profundo e é algo que pega diretamente dos quadrinhos e joga lá de uma forma muito boa. Só que, como eu falei, é, tá bem balanceado. E a gente não vai falar muito sobre isso aqui, mas vamos falar num vídeo com spoiler. Então, uhum. se você já assistiu o filme, se você tá vendo esse vídeo para te motivar a assistir o filme e você, depois que assistiu o filme, se sentir interessado em saber a comparação com os quadrinhos, em saber mais o que a gente achou do enredo, vai no outro vídeo. É, a gente falou drama, a gente tem que falar das atuações. É, Chris Hemsworth, que eu sempre erro, Natalie Portman estão excelentes, né? Sim. É, eu não gosto da Jane Foster do CM, eu falei isso abertamente, eu não gosto da Jane Foster do CM do primeiro e do segundo filme. No terceiro filme, graças a Deus que ela não apareceu, só que ela voltou, não é spoiler, tá no trailer. Sim. Ela voltou e ela entregou um papel excelente de Thor. E é excelente, não tem muito o que falar, é, é realmente muito bom o, o papel dela, e eu não gostava da Jane Foster dela, Sim. É. e nesse filme é muito bom. A gente tem que né, né, convenhamos que os dois primeiros filmes de Thor não tem um uhum. enredo muito bom, por mais que eu goste muito deles por ser mais puxado porque o Thor é nos quadrinhos, eles são filmes bastante fracos e a Natalie Portman não foi bem trabalhada ali. Mas como ela é uma excelente atriz, ela conseguiu entregar um papel digno de, da direção, claro, do Taika Waititi. E aí eu também tenho reclamações a fazer, que é, eu li na internet e falei Ah, não, deve ser só coisa da internet. Mas eu realmente eu não gostei um pouco assim da atuação do Christian Bale. Aí a gente comentou, mas será que é a atuação dele ou o roteiro, né? Que é algo que é muito discutido do Jared Leto. Sim. Só que eu acho mesmo que é a atuação dele, porque tem momentos que ele faz caras e bocas que não precisaria, é, é algo muito... É, cartuniz... não cartuniz... caricato Caricata. É muito caricato que não precisava estar ali Dava pra ter dado uma diminuída Que ficaria mais legal Só que aí ficou muito caricato Tem parte ali que não, não condiz O que, que tá fazendo Tem até cenas do trailer que mostra isso Então O dele realmente eu não gostei Eu já não esperava gostar muito Da atuação dele pelo que já tinha visto no trailer Mas realmente ela ficou Um pouco a desejar E aí fica a dúvida Será que é culpa do próprio Christian Veil ou é culpa do roteiro em que ele uhum. estava? Ou também é um negócio que a gente falou, será que a dublagem também, a dublagem contribuiu para isso? Exatamente, porque outra coisa, outro ponto determinante para você né, pegar, assim, algumas coisas é a dublagem. Ou se você assistir no áudio original, você vê que tem a diferença uhum. entre a dublagem e o áudio original. A dublagem, ela não está muito boa. Na verdade, depois de Shang-Chi, depois de Eternos até, uhum. a Marvel começou a trazer umas dublagens mais, mais meia-boca, ela parece não estar se empenhando. Não se sabe se é porque o nível de dublagem do estúdio que ela contrata caiu muito, ou ela está terceirizando para estúdios mais baixos. Ou se é aquele negócio que a gente conversou, tem tanta produção que os estúdios que ela contratava já não estão dando conta, e tá tendo que pegar outros estúdios pra fazer isso Não se sabe, né, se eu me engano A gente já conversou isso, acho que o Daniel Garcia É o responsável pela dublagem da Disney De tudo que vem da Disney uhum. é, Não sei se ele tá sendo responsável dos filmes da Marvel ainda Só que aí não se sabe se é realmente isso Se os estúdios que eles faziam Já que tava fechado o contrato Não estão dando conta Porque tá tendo é, filme a cada dois, três meses Série, direto, então não se sabe Se tá dando conta então fica também aí a quesito se é atuação, roteiro ou dublagem que agregou pro, pro Christian Bale não, não dar um bom gore aí no filme. Exatamente, mas de uma coisa é certa, a dublagem vem caindo. É, a dublagem vem caindo. E antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar que nós temos o Carniceiro dos Deuses e temos link de afiliado. Então se você quiser colaborar com o canal, comprar pelo nosso link ajuda muito mesmo. Vamos deixar os quatro quadrinhos que inspiram o filme. Que é Thor, o Carniceiro dos Deuses Thor, Bomba de Vida A Poderosa Thor E Thor, o volume 2 da Poderosa Thor Que eu não lembro uhum. o título agora É, eu acho que eu também não Não venho o título agora Mas pra encerrar o vídeo De 0 a 10 é, Eu não sei se você quer separar alguns tópicos Tipo direção, atuação a Trilha sonora Esses três tópicos aí de 0 a 10 Cada um Ah, separado? É Vamos lá eu gosto muito da direção do Taiko eu confesso que aqui ele deixou umas coisas falhar. pra mim a direção fecha no 8. Certo, agora é, eu gostei muito da direção do Taekwai é, como eu disse, é, usou muita coisa ali do Thor Ragnarok 2, então eu acho que fecha num 7 a direção. Tranquilo. Trilha sonora, Michael Giacchino, no que é próprio dele, ele arrebenta, uhum. eu gosto muito dele como compositor, mas usaram demais Guns N' Roses ali. É, podia ter usado... É, a gente falou da direção, tem algumas coisas visuais né, em algumas partes do filme que faz menção às outras bandas. Sim. Só que só usaram o Guns N' Roses. Então isso é. deixou a desejar um pouco. Uhum, Aí é. eu fecho no set. É, eu fecho num set também. Acho que se tivesse usado ali outras músicas dos anos 80 também, a gente teve também o Metallica do, do Stranger Things recentemente. Sim. Um, um Gans, o Judas Fresh, agregaria muito mais. Só que foram só no Gans e é isso aí. Sim, miraram no que eles pegaram no trailer, né? Uhum, miraram que eles pegaram no trailer. E atuação? Cara, atuação é difícil. Porque, assim, parece estar tá muito bem atuada, a maquiagem está uhum. muito legal. Sim. Eles usaram a roupa dessa vez, não foi CGI, né? Uhum, foi, foi realmente é. a roupa do Thor. Então, eu fecho ali num... Num 7 também. Não, eu a única coisa que me pegou mesmo foi do Christian Bale. Então eu fecho num oito e meio, porque de resto tá tudo muito bom. Até o... o a gente assistiu dublado então a dublagem... Atrapalha du um pouco é, a, é, essa parte da atuação. Mas em questão do Korg, cor, é, é, ficou muito boa a dublagem, eu sempre gosto da dublagem dele. O... caramba... é... o Zeus, eu esqueci o nome dele agora. Ah, e o Russell Crowe. O Russell Crowe, gostei da atuação dele também no filme, foi boa. Então, por esses aspectos, eu dou o e Agora, nota final do filme de 0 a 10. Aí eu acho que fecha no set. É, fecha no 7 também. Porque fecha no set conta também o enredo, que a gente uh -huh. vai falar no próximo vídeo com spoilers. Sim, é, é algumas coisas aí que podia ter sido aproveitado melhor, não foi, mas aí é com spoilers para não, não estragar a experiência de você que ainda não foi assistir e quer assistir. Mas, então, se você assistiu, a gente também, né, a gente vai fazer algo para você que quer saber de spoiler, nossas opiniões aí, muita referência aos quadrinhos, que aí a gente vai falar mais profundo no próximo. Mais alguma coisa a acrescentar? Nada, só isso. No mais é isso, espero que tenha gostado, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não assistiu, tem os outros dois vídeos aqui embaixo. E claro, se aperta no meio, aperta para se inscrever, que ajuda demais. É isso, até a próxima.